Nesta primeira lição vamos cobrir alguns temas muito genéricos do Drupal que servem de breve introdução e tentar perceber um pouco o que é isto do Drupal e de onde é que vem a popularidade do Drupal. Uma analogia muito comum é a de associar o Drupal ao Lego. Tal como o Lego no Drupal nós podemos fazer construções muito personalizadas e com as mesmas peças ter resultados particularmente diferentes e uh, essa versatilidade leva uh, à questão de se o Drupal é um mero gestor de conteúdos ou se vai mais além. Efetivamente, ele acaba por servir tanto utilizadores uh, que lidam com o conteúdo e numa camada, digamos, superior, como serve também os propósitos de developers e programadores que querem criar os seus próprios objetos e eh, plataformas e eh, produtos finais. E, eh, nesse sentido, o Drupal acaba por ser, digamos, e dar resposta aos do, às duas situações. E daí, eh, também, um motivo para a sua popularidade e a sua, o seu reconhecimento no mercado. A história do Drupal está... Eh, Nitidamente ligada a esta personagem, Dries um jovem que em 2001 arrancou com o projeto e que reuniu logo consenso e pessoas motivadas que quiseram, desde, desde o início, contribuir. Esta linha de, da contribuição e da participação ativa da comunidade, portanto, não se pense que o Drupal se resume a uma pessoa, nada que, que se pareça, é um rosto, mas há muitos outros, e um, o que é facto é que também o anónimo é fundamental no, no projeto Drupal. A comunidade como um todo, Uh, e os princípios uh, uh, que funcionam no Drupal. Portanto, os, uh, as contribuições de todos são bem-vindas, aliás, essa é uma... Das características da comunidade, o estar sempre a apelar uh, à participação e à procura de uh, ajuda no seio da comunidade, porque isto dá, uh, envolve, acaba por envolver as pessoas no, no, no projeto e perceberem bem o que é que é o grupal e vestirem a camisola. E aqui são uh, alguns rostos conhecidos ou se calhar mais visíveis, uh, mas não. Não são únicos, nem são uh, exclusivamente os importantes. Toda aquela camada de anónimos que ajudam a, a fazer testes, a fazer as traduções, são fundamentais e são reconhecidos uh, pela, pela comunidade e é tida como uma comunidade bastante ativa e muito dinâmica. Na parte da arquitetura e tecnologias, eu gostava de deixar eh, eh, claro, e vão apanhar-me neste esquema, eh, que o Drupal não usa eh, exclusivamente tecnologia sua, portanto, ele interage com outras tecnologias. E isto acontece tanto no back-end como no front-end. De uma parte nós temos, eh, e no que diz respeito ao back-end, eh, servidores web, sistemas operativos e uh, sistemas de bases de dados uh, variados. Portanto, o Drupal acaba por, e sobretudo a partir do Drupal 7, uh, ocorreu uma abstração em termos né, nesta camada da base de dados, mas ele também lida com uh, servidores web, a Apache é certo, é o mais uh, utilizado, mas tem o Nginx e também os servidores da Microsoft e, e, e de, outros, de outros agentes no mercado. Em termos de sistema operativo isso também acontece, funciona tanto em Mac como Linux como Windows e utiliza, para quem não sabe, a linguagem PHP. Portanto, o Drupal está escrito em PHP. Na parte superior, front-end, o Drupal, tal como outras tecnologias, nomeadamente o Wordpress, lembrei-me agora, Joomla e outras, utiliza tecnologias como o CSS, JavaScript e HTML, que não são Drupal, não são tecnologias nascidas no Drupal, mas que interagem com o Drupal e que ele utiliza na, no, no serviço não é? e na disponibilização das suas aplicações dos seus produtos. Um, a partir de, de, do Drupal 7, versão que estamos a trabalhar, já podemos utilizar CSS3 e HTML5 um, com, muito facilmente, com temas que já estão preparados para tal, ou com módulos que também visam trabalhar já nesse sentido. O Drupal 8, versão que está a ser preparada, sim, essa será nativamente, pronto com, com, com essas tecnologias, o máximo que os estándares permitirem. A camada intermédia é a camada Drupal e temos, por um lado, temas e módulos, Uh, plugins, add-ons como, como queiram, na linguagem na terminologia Drupal chamamos módulos ou extensões e um, depois temos o core que é o núcleo Drupal e aquele núcleo base de funcionalidades que é alimentado e suportado também por subsistemas por uma série de subsistemas que depois veremos à, à medida que avançarmos e que vão compreendendo uh, certamente depois com uh, o, a consolidação dos conhecimentos Drupal esta é hum, a base em termos de tecnologias que o Drupal utiliza e com a qual hum, interage. Os setores que utilizam Drupal são múltiplos e isto dada a variedade e a versatilidade da, da aplicação. Tem uma presença muito forte na área dos médios ONGs, mas a indústria do entertainment também é muito forte. Aliás, é uma das onde se impôs muito cedo, estou a lembrar-me da Universal, Uh, por exemplo, uh, mas também o iGov uh, é uma área forte. Uh, o Drupal tem muito tipo, um, portanto, uma, um, cobre uma tipologia de produtos muito variada, vai desde redes sociais a intranets, blogs, wikis, portais, serve todas estas finalidades. Tá, uh, tem aqui um, uma visão rápida de algumas marcas que optaram por, por Drupal, uh, e Uh, ainda diretórios com websites Drupal que podem explorar em detalhe. Estão aqui uh, alguns uh, exemplos, e, uh, desde empresas a IGov, a, a Entertainment, média, cobrindo um pouco e dando um, um, visibilidade a todas essas áreas. Uh, Relativamente às razões para a escolha do Drupal e aqueles argumentos mais fortes e mais comuns que justificam por parte dos organismos a escolha do Drupal, é efetivamente o, o ser ou o, o ter uma comunidade de suporte muito forte, muito motivada e muito ativa e já vimos aqui que de facto a comunidade joga um papel fundamental, mas também é o, o ser bastante escalável, muito versátil, permitir a reutilização, ser, claro, uma tecnologia aberta, amigo do, do, do Search Engine Optimization e muitas outras razões que aqui estão, estão listadas.